E aí, pessoal? Sejam bem-vindos mais uma vez a Half-Life, cara. Isso aqui é Half-Life, porra. A gente parou aqui nesse quartinho, né? Lembrando, temos aqui nosso pé de cabra, pistol, 12, no quarto não tem nada ainda. E temos granadinhas, que eu ainda nem usei. E toda vez eu esqueço, só puxo a luz aqui rapidão e bala. Então, pessoal, a aventura desse jogo é o seguinte experimentos com dobra dimensional, sei lá Estava tentando acessar uma dimensão paralela com outra dimensão aí eles acabam dando essa porra desse acidente aqui que ao invés das pesquisas de darem certo vem essas desgraças desses alienígenas pra cá, cara e aqui a gente tem que escapar dessa instalação lazarenta Vamos ver se tem alguma coisa pra eu ir aqui. A gente tem que escapar dessa instalação. Contamos também com a ajuda dos nossos amigos. Já cientistas, vai na cientistas, né? Eu espero que você saiba o que está fazendo. E aqui tem os policiais também, os guardinhas. Tá, ah, eu, eu vou esperar aqui. E é isso, a gente tem que basicamente se fuder aqui sozinho. Bora ver se aqui vai funcionar. Vai funcionar, né? Tô achando que eu vou ter que pular ali igual um louco. Esse é, é muito <risos> Ai, meu Deus do céu. O que aconteceu? Tem, tem a forma de você pular usando o seu traje. Só que não é toda vez que ele funciona. Ele só funciona no lugar correto. Mas eu acho que esse é um, um local que era pra funcionar. Ó oh. Não tá funcionando, cara Olha só para essas marcas peculiares. Não tem marca nenhuma aí É, meu irmão Vai ter que ser na raça aqui mesmo E foi Ah, tá vendo? Não era pra usar o pulo do traje Pelo menos nós não é cabaço igual é o David Jones, né? Não vai de um jeito, a gente tenta de outro. Ai, caralho. Eu não acredito, velho. Quase que fomos de base. A sensibilidade das teclas é muito alta, cara. É muito alta. Recomendo que quando chegar na parte crítica assim, você ande abaixado. baixado, ele vai devagarzinho. Ou também no shift, ó. Oh, o shift desacelera igual no CS. É, aqui vamos ter que dar um pulão, hein? Ai, tem um cara caindo ali, cara. Puta que pariu, será que vai cair? Não sei, vamos ver se a gente consegue salvar ele. Caiu! Caiu puta que pariu, cara. Meu Deus, que loucura! Ó, ai conseguimos finalmente. É isso, finalmente passamos. Tem, nós, temos novos inimigos. Será que chegou o exército? que? Quem tá vindo? O que tá acontecendo aqui, cara? Não dá pra passar? Porra, não tá traduzido ali, velho? Maluco? Vem agora, o que nós temos que fazer? Meu amigo Aquilo, aquele laser era para Era para ativar a metralha, cara. Olha só. Cara. Uh, chegou o exército. Mas agora a gente tá de M4. O é o M16, tá com hum, lança-granada, cara. É o M16, porra. Não é nada tá? Ah, e lembrem-se que é tudo novo para mim, tá? Puta que pariu. Eu não vou arriscar, não, tá? Tem guarda-murto ali. Não é um bom sinal, cara. Guarda-murto não é um bom sinal. Vocês viram que eles são pica na, na, no tiro. Isso aqui é um arsenal. Não dá. High Security Storage. Armazenamento de segurança alta. Ih, desgraça lá, Será que dá pra eu já... Bom, finalmente estamos usando as grenadas Caralho, mano. Olha isso. A 12 está aqui, né? Tá com a 12 na mão agora. Parece que vamos ter que subir aqui. Tá pegando. E essas munições? Porra, também a gente tá cheio de munição. Não precisa ficar molhado Caralho, eu tô... Pudido. Olha isso. Tem que tomar cuidado pra caralho, cara. A armadura foi pro saco. Agora Esse cara tá... A gente tá perseguindo ele. Toda hora a gente dá de cara com ele. Vamos ver aqui o que, que a gente vai poder fazer. Não teve como parar pra olhar. Tinha um, um buraco lá na... Naquela parte. Que poderia ser alguma coisa que a gente poderia acessar. Sei lá. Dá pra eu pular aqui também? Mas se eu pular ali eu não sei pra onde é que eu vou. 50%. Bora subir aqui. Resgatado, finalmente, graças a Deus você está aqui. Um soldado? Coitado, mano. Morto com quem deveria protegê-lo. Vai achando que é todo mundo seu amigo para baixo. Temos armas aqui. Pera aí que eu não... Tá, ah, tem esse elevador não, não se esqueça que tem outra coisa aqui é atrás eu quero dar uma, uma observada antes Aqui Ah, não é nada Será que quebra? Quebra sim Ou seja, toda caixa que você quebra aqui, cara Tem suplementos, Preste prestar atenção antes. Teria evitado de vir aqui novamente. Vamos lá. Luz na mão. Ih, é por esse lado aqui. Volta aqui cientista, não sai correndo igual um louco. Não é assim. Esse pé tem soldado aí não deixa eu mirar na cabeça. aos chupadores aí. O último episódio foi uma bat nossa a batalha é contra eles, né? Tem que tomar muito cuidado para você não ser chupado. Fala muito perto. Mais chupadores? Porra, eu tô achando que eu vou ter que entrar naquela merda ali, cara. Bicho, eu uma mira miserável. Como que eu vou fazer isso aqui? Cara, eu não vou entrar nisso não. Eu vou entrar. Aí, morreram. Eu não consigo aguentar mais. Não, não tá sendo com ele. Eu ele. Desculpa, eu estou saindo agora. Eu tenho que sair daqui. Não ter que dar piedade. A esse cara, cara. foi mal, cara. era muita saída. automático ah. de onde saiu utilizada. Esse chupador! Oh não, mano, eu tava com a saúde. Eu tava com a armadura completinha, cara. Toma no cu. Falando pra vocês, Eu odeio esses vídeos. Aproveitar, gente, tem pistola. Tem munição de pistola pra caralho. Essas porra aí. Inimigo aqui vem. A ah, fuck. Nossa mano, tô na bosta. Me mataram? Como que eu tomei essa pancada? Ah, mano, eu devia ter uma bomba aqui. É, esse jogo... É... Esse jogo arrebenta com nós, mano. Puta que pariu. Bora voltar. Pegar a vida. Tem vida aqui atrás, relaxa. acho. Não tem muita, né? Puta que pariu. Puta que pariu. E agora? Estamos com 10 de HP. Isso aqui não, não, não é nada. Não tem como voltar. Pra... Caralho. Aqui a gente foi de base, meu. Caramba, que jogo lazarento. Olha só, se a gente pulasse naquele negócio, a gente ia cair aqui de de maluco, hein? A gente ia cair aqui do nada. Espero achar a vida aqui, cara. Nessas caixas aqui tem que ter alguma coisa. a ah, vida. pegar tudo não agora eu vou dar uma uma vasculhada aqui caralho não vai ter nada meu Né? Tá bom. Já no começo. para ver se tem alguma coisa aqui. Ah, que delícia! Viu só? É bom você dar uma explorada. Isso aqui provavelmente salvou nossa vida, cara, que a gente ia morrer. Próximo encontro aí com, com algum bicho, com algum soldado, a gente ia morrer. coisa por ali também. Bora lá, tem que subir por aqui. ligado cara, não sabia Lógico, é a primeira vez que estou jogando aqui Eu já joguei esse jogo, mas Como eu já disse em, em Vídeos passados <risos> Eu não passava do começo Não passava do começo caralho, tá tendo tiro pra caralho, tiro pra caralho, olha, é tiro, é ele, oh. tá, o carro com o ali, cara, tá jogando Rolando aqui, cara. Puta que pariu. Ô louco! Caralho, um Avenger! Puta que pariu! Nossa, você quase que me pega. Opa! Ai, granada! Caralho, que jogo vazarinho! Um Olha os bichos! Desceu pra mim comer o boga. Caralho, miado! Deu aqui, Logo, logo vai secar esse. Primeiro só com pode... GG. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, desce mais, não, não, não, não Aonde que eu tenho que ir, velho? Né? Morte do CS CSGO, cara, no. no very Hard. Oh não, maluco, ele já desce da corda já 12. Não, não, não, granada não. Qual é, bicho? Eu não vou ganhar essa porra. Puta que pariu, cara. Que isso. O que eu botei no normal ou no difícil, cara? Não sei. Não lembro. É cerca elétrica menor achei tá só que aqui não vale a pena mais não já achei para onde tem que ir não é matar os caras cobertura da granada. Aqui, ó. Nem precisava. GG, ó. Pra cá. Ventilação crítica? É aqui, mano. É aqui, ó. Estamos safe agora. Foda que fudemos a armadura. Tá sendo cacete, viado. Ainda bem, eu acho que vai morrer nesse bichos lá do lazarinho. Puta que pariu, velho. Ah! Vocês estão vendo como é que esse jogo é embaçado, cara? É antigo, mas puta que pariu. Eu acho que os computadores de antigamente sofria pra... sofria pra rodar essa porra aqui. É tiro de todo lado, cara. É nego descendo de helicóptero. Um Avenger, Um pu... fucking Avenger. Putz. Ah, o arsenal, aquele arsenal? Não é É o arsenal. Cara, e agora? Acabei de recuperar A armadura e já perdi Nossa Cara, não é voltando não Cara, que loucura. Bom, fiquei sem a armadura, né? não tem nada, não. Não tem nada. Bora continuar, dar continuidade aqui. Que isso. Tem uma passagem pra cá. Tem uma passagem pra esquerda. Bora na esquerda primeiro. O governo enlouqueceu. A ideia de contenção deles é matar todos os associados ao projeto, julgando eles os seus esforços. Eu diria que você fez parte do que deu errado, não é mesmo? Enfim, se é alguém que pode acabar com essa catástrofe é a equipe científica do Complexo Lambda, no extremo posto da base. Com o sistema de trânsito fora, eu não sabia como chegar lá, mas há um antigo sistema ferroviário desativado em algum lugar por aqui, além do Complexo do Céu. Se você conseguir passar pelos laboratórios de testes de foguetes, poderá percorrer os antigos túneis para rastrear o que resta da equipe Lambda. Você pode confiar neles, você pode confiar em todos nós Boa sorte Tá é maluco, meu mano? Pode ir na frente Como que eu vou lá, cara? Eu vou ter que ir na puta que pariu sozinho contra o exército inteiro Ah, eu consegui acessar aquela sala Beleza Seu hum, Delícia, mas peraí Peraí, peraí. Fascinante. Eu nunca pensei que coisas como essa poderiam acontecer. Mas aconteceu, cara. E agora? Eu agora? dar outro passo. Não precisa. fiquei. Hum? Onde eu tô indo? Ah, não. Deu a lugar nenhum, cara. Tá cu. O <risos> jogo. Pode que você dá uma opção uma falhada, jogo. Puta que pariu o jogo. Tá, vai dar merda, mano. Vai dar merda. Mas vamos mesmo assim. Tá, então o governo quer encobrir tudo o que aconteceu aqui matando geral. Vamos ver. A desgraça. Puta que pariu. Como que eu vou passar, mano? Você ah. Cadê? O que aconteceu? Abriu uma parada ali embaixo Munições Vida Um pé de cabra não sei pra que, se eu já tenho um. Caralho, olha que parada bizarra. Mano. Não dá pra ouvir? Ok. Vamos ver quanto tempo de gravação faz? mais precisa do que o, do que o fuzil cara o que é o rifle de assalto, né? vamos lá temos que cruzar para o outro lado da instalação para ver o que a gente consegue fazer com os outros pesquisadores jeito de morrer, né, cara? Puta que pariu. Ah, oh, eu lembro de... A gente passou nesse local, cara. Caralho, atravessando a instalação. Inteira. Tomada de alienígena e de... Saudades do governo. Nossa, não me diga que nós vamos ter que virar. Caralho, eu tô maluco desse jogo. Não acredito que nós vamos ter que virar Mario, Super Mario aqui, cara. Ah, o funcionamento das balas é estranho, tá? Parece que não tem muita diferença do dano da 12 pro dano da do, do M16 nem pra pistola. A única diferença é a cadência e o, e o espalhamento das balas, parece. E aqui. Assim, tem que desse jeito. Ah, bicho, desgraçado. Puta que pariu, e agora, manos Deu, hein? Eu, não, eu vou tomar cuidado pra não pegar esses bolsos de, de vida. 80%. Cada 95%. What the? Fuck! Onde que eu tenho que ir, é o computador Geiger aqui do, do jogo tá sumindo. É, e pros alienígenas não tem radiação, né? Só pra mim. Olha que loucura. Ah, eu. Apesar de a gente bater cabeça. Um, um monte de, de vezes aí Até que eu acho que eu tava, eu tava avançando bem, esse jogo é feito pra isso, cara É feito pra tu morrer igual... um Ele é feito pra tu morrer Vou ficar aqui Um tá aí Tocou. puta que pariu do nada, bicho. A ele não vai me pegar. Mas aqui é o ninja das balas, cara. Mas aqui é sinistro. Mano, Estou ficando sem bala na, na, M, na M16. Puta que pariu! Vamos lá, tamo perto de encerrar. Tamo perto de encerrar já. Vamos só dar mais uma olhada pra ele. Você tá vivo, meu bom? Você não tá com cara que tá bem, não. Você tá malzão, hein? Caralho, o maluco tá mal. Caralho, vocês acreditam que estamos ficando sem munição da pistola? Não dá pra entender Parece que a munição é um problema aqui, cara oh! Puta que pariu Liga Caralho, menor um boss, essa porra eu não sabia. Cara, Tô falando pra vocês, eu não conheço. Eu nunca joguei Nem gameplay dessa porra aqui. Polícia, Puta que pariu, caras? Ai, tá detonando o fica aí, cara. não sei o que eu vou conseguir fazer contra esse cara Guys, é o seguinte A gente vai encerrar por aqui E depois a gente vai ver o que a gente vai conseguir fazer com esse maluco aqui A gente vai ter que derrotar esse porra. Ó, tá vendo? Dá pra gente bater no, nos frutacos Sai daqui. Dá pra gente ir tocando ele pra lá. Não dá não, velho. O maluco é brabo mesmo, ó. O maluco é, é o bicho do puleta. Daqui a pouco nós vamos. Lá, né? É, tá morrendo aqui. Então ó, é o seguinte, guys. Vamos encerrar por aqui. Fratura detectada Nossa, o bicho é brabo. A gente vai encerrar por aqui E no próximo episódio a gente vai ver Como é que mata esse bichão aí Olha <risos> aí, ó Sei lá que desgraça é essa Fica batendo com as perninhas Pessoal Então Tamo junto, até a próxima Não se esquece de se inscrever no canal Deixar o seu gosteizinho aí Que ajuda pra caralho e... fui!